Olá! Hoje eu vou te mostrar como fazer esse marca-página de tsuru feito de origami. Vamos começar? Para o nosso vídeo de hoje, eu coloquei o equipamento de costura de lado e peguei os meus papéis de origami para a gente fazer esse projeto. Se você não encontrar papel de origami na sua região ou onde você mora, você pode cortar um papel. Num formato quadrado, pode ser com 7 centímetros, com 10 centímetros. E a gente vai fazer esses lindos marca-páginas. Eu tô usando esse daqui. Você vai dobrar ao meio uma vez. Vou dobrar de novo ao meio, vai pegar esse quadradinho. para o meio e vai formar um triângulo. Vai levantar. Vai dobrar. Ficar esse um, um quadradinho aqui. Ó, vão ficar dois triângulos. Aí, ó, vai ficar esse triângulo. Ficar assim. Você pega uma dessas abinhas e abre ela. Eu sempre olho aqui nesse vinquinho. Do meio, eu acho mais fácil pra ter uma noção de onde tá. Daí, eu viro de novo. Fecho ele pro lado. Vim com esse daqui, essa outra abinha. A mesma coisa. Dobro. Abro ela e dobro. Vou virar, só marcar eu gosto de mexer um pouco o papel para dobra ficar bem marcadinho. Eu viro todos para direita ou para esquerda e eu vou dobrar essa partezinha aqui para fora ou para cima e até o centro. Se é a primeira vez que você está fazendo, não fica muito preocupado com as pontas, com os bicos. Isso vai vindo com a prática. Você abre. Eu tô fazendo bem devagarinho para dar para entender. Ó, aí você vai essa partinha que estava aqui para fora, você vai pôr para dentro. Por pra para dentro. E essa dobrinha você vai levantar e vai fazer ela vir até esse vinco aqui. Vai ficar assim. E fecha, e fecha. Fica estar retinha aqui, tá ótimo. Vem pra segunda, para segunda abinha para fora de novo, nesse caso, para dentro. Depende do lado que você estiver olhando. E marca. Vou virar para ficar mais fácil de ver na câmera. Ó, você desdobra. Abre. Põe pra dentro, ele ia ficar assim. Mas a gente não quer esse quadradinho. A gente quer que ele fique um biquinho. Então, a gente volta pra cá e levanta ele pra cima. Até essa dobrinha aqui do meio virar um biquinho. Vira até aqui o Tá, a gente vai fazer o mesmo procedimento com esses daqui. Vou virar para fora. Você já fez origami? Me conta aqui nos comentários como que foi sua experiência fazendo origami, se você já fez... Se você nunca fez, se ficou com vontade de fazer, assistindo o vídeo. Tá aí, ó. A gente dobrou pra dentro, né? Vai fazer o mesmo procedimento. Levanta. Põe aqui. E agora, vai dar até pra esticar pra cima, ó, pra ele ficar sete Ambra para baixo. Vira para o lado, vamos fazer esse último pedacinho. Vira. Dobra ele até a marquinha. Eu tô fazendo com esse papel bem escuro só para dar para vocês verem melhor. Que a luz hoje não tá muito boa. Abro, põe pra dentro, e venho até esse vinco aqui, e um pouco pra baixo. Ó, vou ficar assim, que vai ficar soltinho, ó. Confere isso aqui no meio tá tudo certinho, tá tudo bem. Tudo bem dobradinho. Aí, você vem com uma das perninhas, que vai ser a asinha do, da cegonha. Põe ela pra cima. E topa. E dobra, tem o outro lado a mesma coisa põe para cima e daí você vai pôr para cima ó, e vai fechar Vem aqui dobra para cima, né? e faz aqui o outro ladinho vou fazer pra cá com a cabecinha da seguinha. e aqui a asinha você põe ela pra cima e tá pronto o nosso marcador de página de tsuru. A gente se vê na próxima semana com um novo projeto. Tchau!